E aí, galerinha da Talk to me, beleza? Olha que bonito essa vista. A câmera do município, a câmera municipal aqui do Porto, uma praça muito bonita onde hoje eu vou explicar para vocês seis maneiras diferentes de você expressar a sua opinião, tá? Para você dizer que, aquilo que você acha, tá? Só que antes já dá aquele like, já se inscreve no canal aqui embaixo, já ativa o sininho também para toda hora que a gente colocar alguma coisa no ar vocês ficarem é, é, é, chegar para você aí uma notificação e você não perder nenhuma dica então bora lá pra eu falar I think eu vou dar seis maneiras diferentes tá a primeira a mais usada é In my opinion In my opinion you're wrong na minha opinião você está errado ou errada dependendo da pessoa muito bem a segunda é um pouquinho mais difícil você vai usar it seems to me that it seems to me that you're wrong Parece, me dá a impressão que você está errado. Ok? Muito bem. A terceira, você vai usar o verbo believe, que é o verbo acreditar. I believe you're wrong. Eu acredito que você está, ou que você esteja errado. A quarta, você vai usar o in my point of view. In my point of view, you're wrong. No meu ponto de vista, você está errado. Ok? E a quinta, você vai usar o auxiliar would antes do verbo dizer. E vai dizer, I would say you are wrong. Eu diria que você está errado. E por último, a mais fácil, a mais gostosa de usar, que é o famoso pra mim. Pra mim você está errado. Então você vai usar to me, to me, you are wrong. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Aquele esqueminha de todos os vídeos, então. Tá? Já deixa sua curtida se você não deixou aqui. No, no começo do vídeo compartilha com a galera e volte aqui esse domingo tá que a gente vai colocar um vídeo sobre intercâmbio tá a gente vai começar uma série bem legal aos, aos domingos para você que está querendo fazer o intercâmbio para você que já é intercambista tá para melhorar aí para tirar para para tirar todas as suas dúvidas em alfândega, na, na, no primeiro dia na escola, tá na, na, na própria cidade, enfim, tudo aquilo que você precisar aí no seu intercâmbio, beleza? Então até domingo, então não esqueça, toda terça também tem vídeo novo aonde eu passo dicas para você, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo, fui!